Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Miséu BM falando, canal Crypto Space Marketing e hoje você vai aprender nesse vídeo como enviar um depósito para a corretora Lightforex para você alimentar a banca do seu robô, isso mesmo, quer comprar um robô como este aqui operando 24 horas para você de domingo a sexta todo o tempo e tendo lucros, tá? Como hoje nós já passamos aí de 1%, tá bom? E estamos muito felizes com o desempenho deste robô, muito, muito bom. Quer saber mais informações sobre ele? Veja aqui uh, em algum link nesse vídeo ou na descrição vídeos que eu já fiz sobre ele, tá? E hoje é sobre o depósito. Tutorial para você saber como fazer o depósito. Primeiro, você já é, fez o seu, o seu cadastro aqui na Lightforex, já enviou os seus documentos para validação, ok? E agora você vem aqui em financei finanças e em depositar e você pode estar tá realizando depósito também em bitcoins então eu já deixei os meus bitcoins preparados aqui tá eu vou enviar com essa taxazinha vai eles vão estar tá recebendo aqui o valor exato né de vou colocar aqui com ponto tá pessoal não usem vírgula usem ponto Tá? Se você tiver um código promocional, eles também entregam códigos pro promocionais, né? só você pedir aqui no chat, tá bom? Você já pede aqui no chat para eles. É, e aqui eu vou estar tá depositando, então, 310, ok? Dólares. Muito bem. Então, eu vou aqui continuar, tá? E vai ser, então, gerado um código de Bitcoin aqui para enviar exatamente este valor, que é o valor que eu vou estar enviando aqui, já tirando a minha taxazinha, ok? Qual é a carteira? Vou estar colocando aqui, tá? Não deixe espaço na frente nem atrás. Pessoal, acabou de uh, é, minha minha carteira lá deslogou, eu vou estar logando ela de novo, eu já volto aqui com vocês, tá bom? Só logar e já volto aqui com vocês. Olá pessoal, voltando aqui então, tive que fazer uma pequena mudança aqui, tá? O valor, bem pouquinho. Então, esse é o valor exato que vai estar recebendo então lá a corretora, tá? O final 120, né? 4175120, 4175120, que é o Satoshis, né? de BTC, são 310 e 17, tá? É, eu já gosto de enviar um pouquinho a mais do, do valor, tá bom? E vou continuar. E aí, continuando, você vai ter a carteira, pegou a carteira, tá? Veio até aqui, tá? São três confirmações, é, pelo menos seis vezes, tá? Perdão, transações que terá que ser confirmada na rede pelo menos seis vezes. Então, esperar aí, no mínimo, seis vezes para confirmar. Então, eu coloco aqui, tá? É, e aí, eu já posso, então, estar enviando o valor exato aqui e o valor exato que eles vão estar recebendo. Código... Aqui a gente já pega aqui rapidinho, tá bom? É, então, o processo é simples, não é complicado, tá? É rápido, é né? só esperar mesmo as seis vezes da confirmação da hash e você pode estar, então, já é, confirmar aqui, né? Confirmamos o depósito, então, está aguardando, ok? Pessoal, a, já estamos aí na segunda semana, tá? Com um valor aí de 501 dólares e hoje aumentando para 800 tá mas já temos aí pelo menos o que mas é para você retirar sacar aqui nós já temos um saldo aqui de 67 dólares é fora o que já o que tá sendo é, guardado ali sendo operado né não posso sacar o que está sendo operado mas já posso sacar aqui 6793 ok é, então eu vou realizar depois um outro vídeo mostrando o saque tá ou depois de ter feito o saque quanto tempo demorou mas esse aqui é só um tutorial de como fazer o depósito, tá bom? Nós vamos aguardar, tá? eu vou até pausar esse vídeo, se caso não demorar muito, eu volto a fazer o vídeo, se caso demorar, eu vou encerrar aqui, voltar para só encerrar o vídeo, ok? Grande abraço, até daqui a pouco. Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui nós ah, temos aqui o valor creditado, tá bom? Aqui embaixo, o e-mail da corretora 309 e 83, ok? Então já foi finalizado há uma hora atrás, ok, pessoal? Vou ficando por aqui nesse vídeo. Dá um like no vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.